Base bem, é com alegria que nós, da província São Francisco de Assis, convidamos a todas e todos para participarem da missa de encerramento do nosso ano jubilar. Ela vai acontecer na paróquia São Francisco de Assis, em Porto Alegre, no dia 8 de outubro, às 17 horas. É com grande alegria que nós aguardamos vocês.